Olá, pessoal, tudo bem? tô tentando fazer um vídeo porque eu não tô me sentindo bem tô... semana passada toda eu tô, tô com com essa posse e febre e... e agora que tá soltando coriza e uma sensação de desconforto as costas doem eu acho que não é esse negócio de zika é vírus, não, esse negócio de dengue, não. Eu acho que ainda é reflexo aí do. Da, de eu ter largado o emprego, que eu tava num lugar muito negativo, né, muito. muito insalubre. É, e também, né, a questão, a questão prática, né, que é. Você, você ser um desempregado é, é complicado hoje na. Né? sociedade, né? Porque você só passa a ser alguém se você tem um emprego, né? Você só, vamos dizer assim, você só só existe, né? né? Literalmente para o governo e aí consequentemente para a sociedade. Se você tem um emprego e tem uma fonte de renda, né? E isso é isso é loucura. Porque tipo, qual a diferença? Assim, há, há, um, há um mês atrás eu estava trabalhando, há um mês agora eu não estou e continuo, eu continuo a mesma pessoa, mas para o sistema não a, gente não, a gente não existe assim, a gente é simplesmente.. É um.. É, um, é, um, é realmente assim. É, é, é um.. É um jogo mórbido e sádico isso tudo que a gente vive. Entendeu? Esse vídeo eu não sei se eu vou postar no, no grupo, entendeu? Grupo, eu não sei se eu vou postar em algum canal meu, um piato pós-moderno, que seria, né? Eu tô sem camisa. Eu tô só tentando é, fazer uma auto-análise, me refletir, né? Assim, o que, o que eu percebo que é chato assim na, nessa coisa toda, que é que eu analiso assim a, a, o mundo à minha, a, à minha volta, é que tipo. Cara, só se dá bem quem quem vende a alma ao diabo, essa é a verdade. Assim, eu estou falando de maneira metafórica, né? Ah, todo mundo sabe que as coisas estão uma merda e não fazem nada para melhorar, né, inclusive contribuem para que a merda fique, porque se aliam a, a, aos poderes, quando eu falo poder vigente é sempre tentando olhar essa coisa da capta, capilaridade, né, que a microfísica do poder fala, né, aonde que o poder se encontra na, na base, né, e eu, eu venho tentando prestar atenção nisso. Em geral, as pessoas só ficam ligadas na, no poder que está muito acima, né? e acha que eles, esse que é o mais importante. Mas eu, ultimamente, venho vendo essa, esse poder na base, né? no, no nosso ambiente de casa, no nosso ambiente familiar, na padaria, na, na rua, no transporte público em si. E assim, tipo, quem... As pessoas, não sei se é inconsciente ou consciente, ou simplesmente estão, literalmente, estão programadas a agirem. Elas tomam as piores decisões, porque é, são, são as piores decisões para elas, mas é, são as decisões mais fáceis, porque são aquelas que lhe foram dadas por alguém. E aí eu tento entender essa coisa, né? É, esse alguém que é o líder que também assim tá relativamente na base mas não tá muito assim, né? é meio que faz o papel de uh, sentinela para saber se está tudo de acordo com o status quo é tudo uma loucura sabe assim essa uh... assim todos os níveis assim você eu olhando assim para trás, olhando a minha juventude, sabe, até chegar hoje, né? assim, eu tô tentando só é, é soltar um pouco a, a fala, a voz, para tentar me sentir melhor e poder me olhar. Eu percebo que eu não estou conseguindo me olhar no olho, né? olhar na frente da câmera para poder me analisar eu percebo que isso, que esse sentimento de, um, não é um sentimento de desmotivação, assim, o que eu tô fazendo aqui é igualzinho lá no avatar, né, o cara ia, o cara ia descobrir um mundo e voltava e partilhava, né, no final do dia. Tipo, por exemplo, você, você assistiu vídeos no YouTube hoje em dia, é, viraram comerciais, né? O YouTube tá querendo tirar os, os comerciais. Mas, por quê? Porque o próprio vídeo dos, dos vulgos criadores de conteúdo cara, são deixa eu ligar um pouco a luz são é, são os comerciais tem, tem alguns blogueiros que não sabem nem é, disfarçar, sabe? No meio do, da fala, fazem a propaganda o que, mais me, o, que, o que mais me incomoda é que as pessoas não, não se ligam que propaganda foi uma invenção do, do nazismo de Hitler as pessoas tipo aceitaram aceitaram a, a, essa ideia essa, essa coisa como útil e agradável no fundo assim no fundo se você parar para pensar é... Hitler não tomou o poder, mas as suas ideias ganharam, né? Porque os judeus, os judeus banqueiros ganharam a guerra, né, em cima de Hitler, mas eles pegaram a filosofia dele e botaram em prática. E, e outra, a gente vai num mundo, cara, que as pessoas, sabe, têm certeza demais, se acham... É, soberanos demais sabem sabem de tudo sabe não, não, não demonstram erro sabe é, eu sei disso porque são as críticas que me, me vem, né geralmente quando as pessoas criticam você as pessoas tolas elas, elas, elas, elas estão na verdade falando delas mesmas isso aí já é uma uma característica do ser humano que, que, que eu já conheço sabe só porque a pessoa tem sei lá 40 anos ela se acha é, mais é, sábia que vocês se a pessoa veio de um lugar mais humilde ela, ela é mais ela mais é vamos dizer assim é... É o lance do populismo, né? Ela, ela, ela merece mais, é, vamos dizer assim, piedade que você. E você. E, e, tipo, eu percebo. Não sei, assim, eu percebo que. Eu percebo que eu não queria falar né é, porque eu tô tentando fazer essa limpeza mental mas assim, cada vez mais cara é, eu olho pro, pros lados e vejo como, como o microfísica do poder tá certo assim né, como que a gente realmente vive um a nossa cidade é um presídio entendeu e, e as pessoas que, que, que se dão bem vamos dizer assim cara, são uns vermes né, que é que é quem cuida da, da segurança né os que andam armados os que usam da violência os que estão na alta patente tudo para justificar uma falsa segurança que dão pra gente mas é, assim não tem nada justo assim entendeu e se você se você expõe isso isso é crime né porque você, tá expondo, você está você tá expondo está expondo o mecanismo de, de manipulação o mecanismo de mecanismo de sei lá de segregação em, em castas econômicas e principalmente né, você está expondo a, a, a, a eu não sei se a palavra é hipocrisia. Você tá expondo ao cinismo, talvez? Ainda não sei a, a melhor palavra. O que a gente vive, cara.. Não sei se é o meu termo entre hipocrisia, cinismo. Mas assim, a, essa coisa que eu, Essa coisa assim é muito parecido né? Eu sei que a, a, a Bíblia ela, ela, ela fala dessa coisa do eterno retorno. E. E. Existe a chamada. É, esqueci o nome que se diz, mas a, a apostasia, né? Que é quando a fé vai esfriar e vai.. e várias pessoas vão apostar a fé em, em falsos deuses. Sim, cara. Na boa. Não vejo nenhuma pessoa que acredite em Deus. Não vejo. É, tenho certeza, assim, se você acredita em Deus, eu. Eu, eu tenho quase certeza que você não acredita em Deus, você acredita no Deus da de razão, que você montou aqui na tua cabecinha. Você acredita no Deus ah, que algum líderzinho te, te vendeu. Sei lá, tu vai tu vai para um ambiente, tu vai para um ambiente religioso para tentar buscar, sei lá, é, aceitação ou o perdão por sentimento de culpa assim, eu tô me sentindo bem, sabe, tá muito tá muito distante esse final de ano, cara é, é, tomada ah. de consciência é ruim, cara, assim, sabe É, do ponto de vista afetivo, né, é, não existe amigos, porque a maioria das pessoas trabalham, né, vivem para poder dar atenção a, aos amigos que, que têm dinheiro, porque eles que vão estar tá suprindo, eles que vão estar tá suprindo uma vida, uma vida de... Vamos dizer assim, uma vida, né, entre aspas, uma vida artificial de diversão que dá. E depois você vai ser descartado, porque é isso que eles fazem. No ponto de vista amoroso, é tudo uma relação... É, como as pessoas não falam, não, não falam nem de forma é, é, tímida, né e nem se sentem vergonha falam que é um jogo né você só tá numa troca né que eu percebo que a pessoa a pessoa se junta numa relação sexual só para ter um simulacro uma simulação de sensações de prazer sem sentimento de amor é só uma troca de, de, de energias de fluidos e, e um vínculo de dependência que um, um, ou outro na relação vai dominar, entendeu? É, você não... É, você percebe na, na conversa formatada, entendeu, que... Tipo, a pessoa vive... A pessoa vive pra trabalhar, doa sua energia pra satisfazer o ego de de um chefe não sei assim não sei dizer mais nada entendeu e aí depois busca um, um, um grupo de amigos para poder ter um mínimo de massageio de ego ou, ou ferir quer dizer ou apagar esse sentimento de solidão que é inerente né à nossa sociedade porque não, não existe ninguém com caráter, não existe ninguém com, com com com brilho né com brilho é assim essa coisa da pós-modernidade esse sentimento de desconforto é é realmente o que eu estou sentindo por isso que eu acho que eu acabo abarcando, porque é o único é a única coisa que consegue interpretar descrever o que, que o mundo que eu vejo né? Eu poderia pegar um livro, sentar para estudar, como eu sempre fiz minha vida, mas aí a gente che chega lá com uns um estudo um anos de idade e percebe que se você seguiu as regras, que isso é seguir as regras, seguir bonitinho o papel, isso não vale nada. O que vale é você. Agradar a elite, assim, se você quer subir na vida, você tem que agradar a elite. E aí a grande maioria das pessoas, né, entram no teatro, cumpre o papel de lobo da corte. E agradam a elite e na vida. E vão ter suas vidas, formatadas, de merda. E vão falar assim, ah, foda-se, eu tenho, eu, eu pago minhas contas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Mas, não tem, mas não tem opinião não tem discernimento não tem sabedoria não tem liberdade de, de escolha aí vão aí vão cobrir esse vazio existencial se drogando e fazendo, e fazendo exageros para poder chamar isso de liberdade né? na verdade não é é só uma, uma, uma coleira essa é uma ração que, o, que os líderes deles dão cara, quanto esforço que esse ano foi, cara. Quanto esforço. Essa feridinha aqui, fui comer laranja. Dá nisso, dá uma feridinha no, no lado aqui por causa da, da acidez. Assim, o que é pior, assim eu falo essas coisas todas e eu sei que não, nada vai mudar. Por isso que eu faço o um registro, né? Tá assim, pensando que daqui a. sei lá. Daqui a 100 anos, alguém vai pegar o HD, <risos> onde está esse vídeo, vai ver o meu vídeo e vai estudar como é que foi a sociedade de 2015. Assim, a tecnologia ela só evidencia o, a segregação social que a gente vive. Entendeu? Não é ela que cria a segregação. Falsidade e tudo. É, é realmente assim, muito complicado. Você vê num mundo que não há amigos, não há amor. Mais ou menos tem, tem família, mas a grande maioria tem. Relações de dependência, né? Não relações familiares. Um mundo que te engorda, mas depois te cobra isso, né? É uma coisa muito louca esse cara. É, cara, que loucura, cara. Que loucura. E nós somos seres humanos inteligentes, adaptáveis e, e, e. Tipo, eu não consigo ver um caminho, um caminho de saída assim, sabe? Não consigo. Porque tá todo mundo sozinho? Como é que uma Andorinha vai fazer verão? Cara, que loucura isso tudo. pode sabe assim assim ter trabalhado lá no, no sistema é abriu um, os olhos para muita coisa assim entendeu como que assim dá para ver assim quem é quem é falso amigo rápido quem é, quem é quem é piranha rápida quem é interesse rápido quem é se, se faz esperto na verdade não é esperto, só é um que segue as ordens de um líder E, e, e trabalha, se dá bem, trabalha para seus olhos desse líder né? e, e não percebe que todas, todas essas coisas são, são atitudes de perversos né? Que não, não estão nem aí para a vida de ninguém né? É, cara, a gente vive um mundo é, governado por perversos. Gente que a gente nem conhece quem é. É, é. Eu tô fazendo um vídeo, eu nem sei se eu quero postar isso no YouTube, eu acho que não. Porque assim, estamos muito... muito mal. Muito mal. Acho que eu vou deixar aqui no celular. Sei lá, um dia eu olhar e lembrar como é que tá hoje. Tipo, tem emprego. Que loucura isso, velho. Isso aí é fruto. É, isso pra mim é o que caracteriza a terceira guerra mundial. O que mais me, me irrita e, e espanta é que as pessoas não se tocam nisso. As pessoas não se tocam. Acham que isso é teoria de conspiração. Cara, a gente estava tá numa terceira guerra mundial, com certeza. Com certeza. E o que fazer? Como sobreviver? né como como passar por essa fase geralmente guerras é, mundiais demoram cinco anos como aguentar até 2020 eu vou ter cinco meses no outro presídio como aguentar cinco anos nesse presídio do mundo pra mim que eu tenho que terminar a tese, fazer as contas e tipo, você que se vive você tem que pagar, pagar passagem pagar luz, né o mínimo né? de, de, de lazer enfim, você não tem que viver você só tem que fazer uma tese, fazer umas contas é que loucura Olha é, uma, O que eu realmente aprendi É que a arte ela ajuda a fazer essa limpeza né? Só que assim Eu faço esses vídeos pra mim Porque na minha opinião Todos vocês são Bando de marionete. Não eu, eu conheço todos tô generalizando porque eu tô tentando ser dramático, mas... A... Vamos dizer assim, a minha, a minha raiva, ela é destinada mais aos líderes, entendeu? Eu acho que eles que são... São um bando de filho da puta, assim entendeu? Eu acho que esse vídeo eu vou botar, eu vou botar é privado. Privado.